Neste módulo, falaremos um pouco sobre imagens e texto em contorno. Para exemplificar texto em contorno, é preciso de um documento com colunas de texto e uma imagem inserida. Faremos uma forma vetorial simulando a forma de uma imagem, para que possa ser vinculada à coluna de texto. Selecione a ferramenta de desenho vetorial e faça uma área similar ao contorno do objeto. Selecione a forma e o bloco de texto no qual a imagem será vinculada e, no menu Texto em Contorno, experimente as opções de texto ao redor da imagem, que servem para usos diversos em diagramação de imagens e texto. Observe o resultado e, se necessário, ajuste a forma ou o bloco de texto para que permita uma diagramação mais fluida.